Olá, eu sou a Maria do Blog Love Maria e hoje vou-vos mostrar como é que eu personalizei alguns dos produtos que vocês vão ver aqui neste vídeo. Para mim, personalizar coisas e usar os meus desenhos, as minhas ilustrações, os meus padrões, é para mim é um sonho, basicamente. Por isso, se vocês quiserem saber como fazer todo este processo e ter um produto vosso, feito por vocês, nas vossas mãos, é só continuar a assistir e espero que gostem. É, o primeiro passo é pensar que produtos é que vocês querem personalizados. Existe neste momento uma quantidade gigante de produtos que vocês podem personalizar ao vosso gosto. Para este vídeo vou-vos falar sobre a loja Wannapix, que foi a loja que eu utilizei para fazer todas estas personalizações. Se vocês forem ao site Wannapix, vocês têm uma variedade gigante de produtos que vocês podem utilizar para personalizar. E vocês podem ver estes produtos divididos por categorias, pode ser para o lar, pode ser decoração, toalhas de relógios, papelaria, coisas para viagens coisas para animais de estimação, podem até imprimir em roupa, criar os vossos próprios tote bags, os vossos sacos de compras e depois vocês também têm a impressão normal de fotografias ou em quadros. por isso há aqui uma quantidade gigante de produtos que vocês podem personalizar por isso o primeiro passo é esse, descobrir o que é que vocês querem personalizar para este vídeo vocês vão ver que eu personalizei uma camisola, um tote bag uh, de 26 litros que é assim um absurdo, uma agenda já para 2021, já estou a pensar para o próximo ano, uma capa para telemóvel, que é sempre difícil de se ver, e um carinho. Por isso vamos passar agora para o segundo passo que é ter a ideia para o design e como é que essas ideias podem surgir. Ok, como vocês sabem eu tenho a marca Love Bom Maria, por isso eu queria que alguns desses produtos tivessem o logo da marca, porque assim tinha uma forma de incluir alguns desses produtos em fotos e, e também tentar incluir nas vossas prendas, nas prendas que eu mando para vocês em sorteios, por isso a primeira ideia é que eu tenho com design, é o logo de Lava Maria. A segunda coisa que eu queria incluir foi uma coisa que aconteceu, uma ideia que surgiu com vocês. Eu publiquei uma foto no meu Instagram, disse que parecia muito cool com aqueles óculos, um bocadinho a brincar, claro, mas disse que o cool, ser cool, ser fixe, é mais ser boa pessoa e ajudar os outros, que é uma coisa que eu tento passar muito aqui no canal e também no meu Instagram, que é ajudar os outros é incrível. E isso é que devia ser o ser fixe não é usar óculos sol todos cool, como aqueles não é usar roupas de marca, é ser incrível uns para os outros e ajudar-nos uns aos outros, por isso eu queria transmitir essa ideia de alguma forma também para um dos meus produtos, por isso a ideia que surgiu a partir de você e eu achei isso absolutamente incrível e outra ideia que eu também queria implementar nos meus produtos eram Padrões. Eu, há cerca de dois anos, criei alguns padrões e adorei fazer esses padrões no Illustrator e queria também, de alguma forma, tentar usar num dos meus produtos essa ideia. Por isso, o terceiro passo é pegar nessas ideias e transformá-las no vosso computador ou no vosso telemóvel como for mais fácil para vocês. E se existem várias apps que vocês podem utilizar completamente gratuitas, editores mesmo parecidíssimos com o photoshop que vocês podem utilizar no vosso computador para o meu log, para as ideias do log, já os tinha feito no meu computador por isso eu não precisei de ter grande trabalho nisso porque já tinha feito, mas para o logo usei apenas o Photoshop e depois o Illustrator para fazer algumas modificações. Se vocês tiverem um blog ou se tiverem já um logo para alguma coisa, para a vossa loja, com certeza é que vocês já têm esse trabalho feito, por isso vamos passar para a outra ideia. A outra ideia era então a frase. Estive a ver vários tipos de frase que eu poderia utilizar e acabei por escolher It's cool to be kind. Achei que a frase estava perfeita, era curta e dizia exatamente o que eu queria expressar. Eu utilizei a app Canva, eu já falei muitas vezes sobre esta app, é uma app que eu uso na versão gratuita por isso eu não preciso de pagar nada para utilizar, e eu vou-vos ensinar um truque porque a versão de exportar imagens com fundo transparente é pago, mas eu vou-vos explicar uma forma de vocês não precisarem de fazer isso. O isso que eu fiz primeiro foi colocar o texto e mudar algumas cores e colocar algumas estrelinhas, posicionar no sítio onde eu queria e depois o resultado final foi este. Depois o que eu fiz foi exportar em PDF e depois no PDF eu simplesmente carreguei no botão direito e cliquei no botão que diria editar foto, editar imagem. Neste caso abriu-me no Illustrator e depois o que eu tive a fazer foi apenas retirar a imagem do fundo e guardar essa imagem como PNG com transparência no fundo e assim é um pequeno truque que vocês podem fazer para não terem que pagar essa app e esse seria então o design final é uma coisa muito simples, eu não quis perder muito tempo com isso, queria que fosse algo simples que isso bem o que eu queria dizer logo assim à primeira, por isso, mesmo sendo muito simples, até gostei do resultado final. Por último, eu tentei fazer então o padrão, eu já tinha também o padrão feito e eu o fiz no Illustrator, por isso vocês podem fazer este tipo de padrão de uma forma muito simples, apenas fazendo os ícones, fazendo aquelas imagens singulares que vocês vão utilizar pelo padrão todo. Podem usar um formato, imaginemos, já 4, e vão posicionando os ícones, se vocês quiserem fazer uma coisa mais profissional vocês podem usar uma app específica para fazer esses padrões mas para este tipo de trabalho vocês não precisam fazer uma coisa muito elaborada por isso, posicionem os vossos ícones e façam o vosso próprio padrão e depois é só guardar também com transparência e o nosso design está pronto por isso, já temos os produtos escolhidos, já temos as ideias que passaram para um design, para uma ilustração. Por isso, o que falta é só ir à Bonapix, abrir os produtos individualmente e colocar as nossas imagens e lá dentro tem uma espécie de editor de imagem para ser um bocadinho mais fácil, nós conseguimos pré-visualizar os produtos que nós vamos receber. É um processo bastante simples para vocês conseguirem ver o que é que vai acontecer, como é que vai ser o produto final e conseguem ter um bocadinho mais noção do que é que vocês estão a colocar no carrinho de compras. Por isso, depois disso tudo, e depois de nós colocarmos tudo no nosso carrinho, o que nós vamos precisar é de esperar que as coisas cheguem à nossa casa. E eu tenho a dizer que foi super, super rápido, eu fiquei muito, muito contente. E eu agora queria-vos mostrar os produtos finais. Ok, o primeiro produto final eu já estou a usar desde o início deste vídeo e é a camisola que diz It's cool to be kind. A ilustração ficou muito, muito bem, a impressão ficou muito, muito bem nesta camisola, mas eu tenho-vos a dizer que a camisola é super confortável e eu não a consigo tirar. Vocês não têm noção pela qualidade, aconselho-vos imenso. Para vocês não se assustarem muito, se vocês não tiverem jeito nenhum para fazer... Desenhos e ilustrações, eu quero-vos mostrar um produto que eu escolhi que não utilizei nada. Nada do que eu vos disse das minhas ilustrações, simplesmente usei uma foto minha. Por isso, o que eu vos quero mostrar é esta agenda. Esta agenda já tem o padrão feito, por isso poupa-vos muito o trabalho. A única coisa que eu tive de fazer foi escolher a data ou seja, quando começava a agenda e quando terminava e eu escolhi já uma agenda para 2021 eu sou esperta, assim já não preciso me preocupar com isso e a única coisa que eu precisava de alterar era esta imagem aqui do centro por isso eu pus uma foto minha com umas cores parecidas com o padrão só para vos mostrar que vocês conseguem fazer um produto vosso sem precisarem de mexer em nenhum editor de imagem por isso é tão simples quanto isso eles já têm templates feitos para vocês e para quem não tem muito jeito Precisa ter jeito, basicamente. Adorei o layout por dentro da agenda, a agenda está completamente pronta para ser utilizada por mim em 2021, por isso aconselho-vos muito, muito, muito, muito, muito e estou ansiosa para usar porque ela é adorável meu Deus, olhem para isto. Ok, outra coisa, eu quero vos mostrar este carimbo, primeiro é incrível, adoro como ele funciona, adoro que não tenha almofadinha aqui ao nosso alcance, ela está aqui dentro e vem com tinta para vocês adicionarem, bastante tinta, por isso vocês só precisam de retirar a parte de cima, colocar aqui umas gotinhas para reaplicarem a tinta e é tão simples quanto isso. Eu comprei este carimbo para vos mandar prendas Uh, dos meus sorteios e quando eu me lembro de, de vos presentear com prendas aleatórias, que eu adoro fazer isso. E achei super giro eu poder personalizar os meus próprios envelopes com o Logo da Maria, assim vocês recebem em casa e conseguem ver logo de quem é, por isso acho que, acho que é muito giro. Ok, uma coisa que eu já mostrei muito no Instagram, porque eu não consegui me conter, foi a minha capinha de telemóvel. Foi nesta capa que eu utilizei o padrão que eu vos falei e eu podia ter feito isto de tantas formas, de tantas maneiras. As possibilidades são tão incríveis e tão vastas que eu fiquei e eu fiquei paralisada. Basicamente, eu não sabia muito bem o que fazer. Por isso, a vontade de ter enviado imensos designs para para receber capas e cadernos e tote bags foi tão absurda que eu nem sabia o que fazer por isso. Eu... eu acabei por fazer a coisa mais simples que eu me lembrei, que é uh, eu inverti as linhas do meu padrão, por isso ficou com as linhas base, de certa forma, e acho que criou um efeito super super giro, eu pelo menos estou apaixonada por esta capa. Quando eu vi que a uh, Wannapix tinha capas para a minha marca de telemóvel, eu fiquei super super feliz, porque fazer o design da minha própria capa de telemóvel é um sonho, juros por tudo, isto aqui para mim, não sei se vocês conseguem perceber pela minha voz como eu estou feliz, mas eu conseguir desenhar, personalizar produtos meus é absolutamente incrível e acho que a capa ficou giríssima e eu adoro fazer padrões e isso só provou que é uma paixão, juros vou ter que fazer muitos mais padrões, porque claramente que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Criei um logo um bocadinho diferente, um bocadinho mais completo, para usar num tote bag. Eu escolhi este tote bag um bocadinho por curiosidade, porque dizia que dava para até 26 litros. Eu achei isso absolutamente incrível, porque eu sempre que vou às compras levo um saquinho, um tote bag assim, neste género de tecido, mas há sempre coisas que tenho que levar na mão porque não cabem, por isso isto, levar isto para as compras é absolutamente incrível, olhem para a largura disto. What? E espero que este vídeo tenha inspirado a criar os vossos próprios produtos, eu vou criar muitos mais porque vocês estão a ver que isto para mim é uma paixão, é uma coisa que eu nem vos consigo explicar muito bem. E Eu tenho um código de desconto para vocês, por isso eu vou deixar aqui no iCrad, também na descrição, por isso comentem, digam o que vocês acharam e vemos no próximo vídeo.